Sempre quer ter certeza. Por isso me pergunta. Mas eu nunca mudo a minha resposta. Porque me pergunta. Me deixa sem ter palavras. E até me faço afrio. Sei. O que quer ouvir? Então vou me esforçar Pra outra vez falar Se é que está me testar Você é linda, tão linda É só o que vou dizer Por que não acredita em mim? Mas eu tento te fazer perceber, mas parece só te aborrecer. Começo a me preocupar, pois não conversa mais não. As mesmas perguntas todo santo dia e eu, vou você. Será que fez o cabelo, ou talvez pintou as unhas, não consigo notar O que você quer ouvir, o que quer escutar, talvez só pudesse me indicar Mas é que é linda, tão linda, é só o que vou dizer, porque não acredita em mim tô te fazer perceber, mas parece só te aborrecer São muitas as palavras que encaixam com o que penso de você Baby, será que vai ver se meu coração eu te Que eu te amo tanto, é tanto até demais Mas por que diz que eu que mudei? Hey! Saiba que é linda, ainda que você se aborreça Comigo assim Se cem vezes ou mil vezes você questionar Sabem o que eu vou fazer? também será sempre a mais linda Pra mim